E aí, como é que tá? Tá na metade do caminho ainda, né moça? Não, é porque eu não tava a comer mais. Eu não gostei dessa halda. Ah, tá. Não, mas... Você tava com tanta felicidade. Sim. comer? Porque eu não tinha experimentado a halda. Deixou praticamente met... mais da metade, moça. Que pena, eu né? Eu comi as tortilhas e não de carro. Aham. A Brandinha comeu tudo. <risos> Só deixou as cebolas. O Brandinha ainda tá acostumado. <risos> Bom dia, moça. Você tá comendo em um lugar diferente hoje, moça? Como cima. é que é o nome desse estabelecimento? <risos> então... Você está com companhia hoje também, moça? Gente, essa é minha filha, Brenda. Alguns conhecem, vocês não. Hum. Então, hoje eu inventei de tomar café fora. E eu falei com Brenda... Brenda, eu vou no restaurante tomar café. Aí, Brenda, por que você vai no restaurante tomar café? No restaurante é mole. Eu quero, ir, eu quero ver você aí onde o povo fica. Hum. Aí eu fui e falei com a Brenda, tá aí, vamos fazer algo diferente. Eu tô aqui, gente, no mercado. Isso se chama mercado. É como se fosse a Rua da Feira. Sim, mas e esse estabelecimento aqui, como que se chama, moça? Não é esse estabelecimento. Não é esse, é. Esse estabelecimento. esse estabelecimento se chama Morqueiro. E por que, que esse nome? É porque mu muita gente... Não, não é por isso. É porque é muita gente que fica aqui, é como se fosse uma, uma moscas, entende? Hum, é por isso. Entendi, é Cada pessoa, né? Ah, tá. E esse prato que você está comendo hoje aqui, o que, que você está comendo? É um prato típico também é do Panamá? É de. Bom não acredito que seja típico não, mas é que eles tomam um café aqui, e eles tomam um café é assim gente, é comida, é quase como se fosse uma comida, por quê? Porque aqui como as pessoas são muito do interior, e muitos aqui moram no campo, e eles têm que tomar esse café assim bem abastecido que é para ficar até o horário de almoço, mas esperar ou talvez até passe e sem ter que almoçar, entendeu? Então eu já peguei esse hábito. Quando eu amanheço em casa e tomo café e é epa na <risos> E quanto que custou esses pratinhos, então, esse café esses, da mãe? esses dois pratos aqui custaram 7 dólares e 25 centavos. Deixa eu falar com vocês isso aqui. Isso aqui se chama O'Houdre. Eu amo isso aqui. Isso aqui é como se fosse uma massa de farinha de trigo frita, né, Brenda? Uma massa de farinha de trigo frita. E isso se chama tortilla de milho frita. E carne, gente. Ou vocês pedem carne, ou vocês pedem fígado. Essa carne aqui tá bem do. Tá bem não. o quê, moça? Não? não fala mal não, moça, porque não. você tem uma defensora ali ferrenha. Todo dia, todo dia bate ponto aqui, ó. Tá. Todo dia, Brenda, todo dia Todo dia bate ponta aqui quando sai da escola vai Falar mal não <risos> E gente, deixa eu falar uma coisa com vocês O meu esposo não quis comer E depois eu que sou a fresca Olha isso e... Eu perguntei que é marido? Não Eu não vou comer aqui não Quem diria você tá comendo aqui Olha isso gente, que bom que eu mudei né? Seu marido é muito fresco, gente. Meu Deus do céu. Ainda mais é porque ele viu o nego limpando o nariz ali com a mão, mas tudo bem, isso é coisa normal. Acontece. É... No que eu posso fazer é bem.. Acho que não precisa nem perguntar nada de dólar, porque isso aqui não é muito caro não, né moça? Acho que com o dinheiro que eu ganho mesmo aqui como freelancer eu já consigo pagar, né? Mas Sim, mesmo assim. Como isso aqui é mercado? É como se fosse comida de rua, né? É barato, gente, é barato. Mas eu falei com o Eu falei com o que eu ia no Vitor, nós tomar café. Ela falou, restaurante é mole. É, mas. Eu, mas eu lá na multidão. Mas moça, é 3,50 pra para um café da manhã não é muito barato, não, né, moça? Convenhamos. Eu não achei muito. Uhum. Ah, por causa da carne. Essa carne é hiper macia, né, moça? Hum tá tá ótimo então mas mesmo assim se eu quiser ganhar dólar, o que, é que eu faço moça para poder comer esse, esse café da manhã super saboroso no mosqueiro então cliquem aqui no link da descrição que vocês vão saber tá bom então moça muito obrigado tá, tá. deixa um like café. deixa um like tia